são ameaçados pelo sucesso de outras pessoas. If you are afraid of the success of your assistant, se você tem medo do sucesso do seu assistente, you are not a leader. Você não é um líder. How do leaders think? Como é que os líderes pensam? Interesting. Interessante. I think. Aqui é como eles pensam. It is better for you. É melhor você. That I go away. Que eu saia. Uau wow. wow. If I go away. Se eu partir, be than me. Vocês serão melhores do que works. Maiores obras. What a mentality. Que mentalidade. Líderes inseguros Eles pensam assim Você não pode fazer sem mim Você precisa de mim Você não é nada sem mim Isso não é liderança Isso é insegurança Jesus disse Olha Mateus 12 Verse 28, how long must I be with you, he says. Por quanto tempo estarei convosco? Traga o menino aqui. Ele expulsou o demônio. Said, os, povos, os religiosos disseram, Você usou o diabo para expulsar o demônio. E Jesus, Jesus disse: Se eu expulso demônios God, pelo Espírito de Deus, God, governor, pelo Espírito de Deus, pelo Governo, God, o Espírito de Deus, então o Reino de Deus. Então chegou a vocês o reino de Deus. He said. Ele disse. If I set this young boy free, se eu libertei esse jovem from the control of the devil, do controle do diabo, then another government has arrived. Então outro governo chegou. Vamos ler novamente mas Marque aí este versículo Isso é chamado testemunhar Mas se é pelo Espírito de Deus Que eu expulso demônios Então chegou a vocês O reino de Deus Eu tenho muito mais para dizer a vocês agora Mas eu tenho que partir Mas eu quero vos deixar com uma coisa Escrevam aí O maior ato do reino É influência Deus te enviou ao Brasil De sua mãe do ventre da tua mãe country, para influenciar esta nação para o reino de Deus eu quero encerrar com um versículo abram comigo Mateus capítulo 13 neighbor, am diga ao seu vizinho eu sou embaixador o número um role de um embaixador a tarefa principal do embaixador, is é influência. Escrevam aí. The number one role of an ambassador a tarefa principal do embaixador, número um, is é a influência. Jesus, said, Jesus disse, Mateus 13, Matthew 13 33. versículo 33. He told them a parable. E contou-lhes ainda outra parábola. The kingdom of heaven, o reino dos céus, is like yeast. É como o fermento. The kingdom of heaven, o reino dos céus, É como o fermento. and mixed it in a large amount of flour. Que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. Until it its way all the way e Toda a massa ficou fermentada. The is like yeast. O reino é como o fermento. The women in this place, a mulher aqui neste lugar. And the chefs, e os chefes. Vocês sabem o que é says, o fermento. Jesus disse, is like yeast. O reino é como o fermento. Jesus and the world is like dough. E o mundo like dough. é Power. como a, a farinha. A massa. massa. Bom. bom. Tá bom. The kingdom is like yeast, o reino é como fermento. O world is like dough. E o mundo é como a massa. Massa. Massa. massa. Muito bom. Agora, pegue a sua caneta. Don't ever forget this. Nunca se esqueça disso. Jesus, created yeast. Jesus criou o fermento. He knows how yeast works. Ele sabe como o fermento funciona. And he says, e ele diz: My kingdom, O meu reino on earth, na terra just like yeast. é como o fermento. O que é o como é Número que é o fermento? Um. Número um, is useless in the package. O fermento não serve para nada dentro do pacote. Escrevam aí. Quando você vai ao supermercado compra fermento, e compra o fermento, está dentro de um pacote. Não serve para nada. Não tem ação nenhuma. Quando está junto. O fermento. On Sunday morning, Domingo pela manhã Nós não servemos, servimos para nada Não temos valor para o mundo Por que? Nós estamos juntos Yeast. Fermento Dois O fermento And insignificant. Parece sem significado E não serve para nada yeast, Quando você olha no fermento it looks like Parece como uma, uma areia small, Bem pequeno Não serve para nada Jesus, said, Jesus disse O meu reino Quando ele chegar it looks Ele parece que não tem valor Você vai trabalhar like Você parece it com is... todo mundo And they think you are just like them. e Eles pensam que você é como eles. Ele é Vocês parecem insignificante. <risos> <risos> Número 3 Número is never intimidated by the size of the dough. O fermento ele nunca fica intimidado pelo tamanho da massa. Escrevam aí. O fermento é tão pequeno o E a massa tão grande E o fermento olha na massa E disse a massa Você é minha God says. Deus diz. When you go into the world, When you go into Brazil, When you go into politics, When you go into, politics, you go into the world of business, The world of sports, o mundo The world of entertainment, entretenimento. When you go into the neighborhood, quando você for gangs, You look like you are insignificant. E você parece But you must say to that world, mas você tem que dizer aquele mundo. You are mine. You are more powerful Você tem mais poder than the world. do que o mundo. Número 4. O fermento não é influenciado pela massa. Quando o fermento entra na massa, ele não se torna massa. Mas a massa se torna fermento. Quando você for ao mundo, você não tem medo deles, você não se torna como eles Eles se tornam como você. Fermento. Número 5. Yeast changes the condition of the dough. O fermento muda a condição da massa. When you go into a place, Quando você for a um lugar there supposed to be a difference. Tem que haver uma diferença neste lugar Number six. Número 6 important. Muito importante I love this one. Eu amo essa I love this Eu one. amo essa aqui Escreva, Escreva. Yes. Fermento Work Quietly, trabalha calado. The kingdom, o reino, is like yeast. É como o fermento. You never hear yeast working. Você nunca vê o fermento.